Eu estive hoje na audiência pública, que discutiu a concessão do metrô DF. Aí eu tenho uma série de dúvidas sobre esse processo. Primeiro que eu acho um equívoco o governo tocar uma audiência pública no meio de uma pandemia, com a baixíssima participação presencial. Muitos movimentos e parte grande da sociedade civil é, poderia participar de um momento como esse. Isso, para mim, é uma questão grave e acho que é um equívoco a forma como o governo está conduzindo esse processo. Segundo, como os parlamentares aqui sabem, eu sou frontalmente contra a privatização do metrô o DF os 13 principais e melhores metrôs do mundo são públicos e geridos pelo Estado não são privatizados. É muito ruim que a discussão não seja feita da melhor forma possível. Ainda mais porque a lei orgânica do Distrito Federal e a lei das parcerias público-privadas, também aqui do Distrito Federal, falam que um tipo de privatização ou concessão como essa deve ser deliberada pelo poder legislativo. E o governo está tentando pegar um atalho e não passar a deliberação pela Câmara Legislativa, porque ficou muito evidente para mim que o próximo passo já é lançar o edital. Em que momento, deputados e deputadas, que a Câmara vai ser Consultada. A Câmara não é uma casa homologatória. A Câmara tem que fazer o debate público consistente e amplo sobre esse tema. Como é que as lojas que estão nas estações hoje não estão alugadas? O presidente do metrô falou que não estão alugadas porque não tem a BITS. E que com a concessão poderão ser alugadas. Isso é um problema de gestão. Eles deveriam resolver os problemas. Várias das questões apontadas como motivo para a concessão apontam problemas na condução da gestão pública do metrô. Então o governo, ao invés de privatizar, devia melhorar a gestão do metrô da EF